A gosta gosto de batatinhas, batatinhas ou é baratinhas? Não gosto de batatinha, mano, e Sinks. Beleza, depois dessa é jogo da seleção, galera. Aí quando terminar o jogo da seleção, aí a gente volta, a fazer uma pipoca marota, né? Espero que o jogo não me decepcione, espero que não seja aquele jogo apertado de 0 a 0. Então, essa é a última, é a saideira, viu, Radu? Tá ouvindo, Radu? Tá ouvindo? Ordep, Ordep Zero aqui, ó Meteu a granada no Ordep, ó ai Ordep, fugiu Ordep tá no meu time, então, galera Quem não conhece Ordep Zero O pai do MC5, ó, oh, atirando é O pai do MC5, entra aí, galera Ordep Zero, entra no meu canal, vocês vão ver na box de parceiros Acho que tá em primeiro lá Vai lá em Ordep que você vai conhecer, mano Muitas parcerias ainda vai rolar, hein Inclusive o campeonato que eu tô dizendo a vocês A Champions League do Modern Combat 5, mano A Modern League Organizar aqui... O campeonato vai ser... Eita porra, esse bicho tá no teletransporte... Mentira mano, esse cara tá no teletransporte, velho... Que quase enfiei o cano da minha arma na... Na boca dele, velho... Vem, vem, só vem Eddie, só passa Eddie, só passa Eddie... Só é paz, vai... Vai matar o... Não vai matar o Eddie não, Radu... Não vai matar o Eddie não... E você aqui também... dando pra morrer, é? Toma aí então... E você aqui também... Ali, ó. Certeza que ali é o cara do teletransporta. Mata também. E vai todo mundo. Boa, Raio-X. Todo mundo coligado aqui. Vamos roubar essa bandeira. Cadê? O Ordeb tá voltando na ativa, hein, galera. Vambora. Ah, erradou. Aí não, velho. Pegaram nossa bandeira, hein. Mas não por muito tempo. Não por... Muito tempo não. Muito tempo não, muito tempo não. Vai, Elda, eu só quero pegar essa bandeira, meu irmão. Depois eu posso morrer. Isso. Toma granada aí. Ah, já acabou a granada, velho. Vai vir pegar a bandeira aqui, vocês têm certeza que vocês vão vir pegar a bandeira aqui. O Breno X tô correndo no, no, no, no lado contrário, eu pensei que. Nossa a bandeira! Oh. Vamos. Não vai ninguém pegar a bandeira de ninguém aqui não, rapaz. Bicho solto é bicho solto. E eu sou bicho solto. Vamos. E se vinha é tem, Radu. Radu é um ninja do agreste, mano. Ó, os caras metendo bala aqui, ó. Pensando que tem gente aqui, ó. Vai fazer ponto Tem pra ninguém não aqui Pega granada E mete bala E mete Mete bronca Mete dança, galera Coloca o moderador de um... Já estamos aqui já, pô Tem muito moderador aqui E estamos metendo gás ali, hein e agora é minha hora Minha vez De brincar De pegar a bandeira Ah não, Edras. Assim você me atrapalha, filhão O oh, deve estar tá em primeiro, hein Tá segurando bem a defesa aí Nossa, a bandeira foi retomada Beleza Os caras estão tomando conta Opa, mata, matou meu amigo New. Você matou meu amigãozão na faca. Você me matou na faca também. Eu sou seu amigãozão e você me matou na faca, velho. Vocês têm certezas? Você tem certeza que vai vir por aqui? Ah, não. Sai, sai, Hordep. Sai, Hordep, se protege, cara. Isso. Boa, Hordepão. Hordepão tá protegendo aqui no corredor, hein. Toma, matei o Marcos também. Quem vier tem E se vier tem E só passar, meu amigo Vai, só passar, só passar, vai Não matar ninguém não Vai não Não vai matar ninguém não mano. Vamos lá Fechou 3 Ordepão ficou em primeiro, foi? É isso mesmo, Ordepão ficou em primeiro, galera Passa no canal também. Da... lá também tem live de modo com bate 5, hein Ordep p zero Tamo junto 11, 4, tá evoluindo, hein 86, Rogério, 34, Breno, X, 06, Hadou, 11, 6, 66, Marco, 5, 8, teve 26, a gente sabe o Caio, salve Elda, é o quê? Elda é sem pai agora. Ele não tem um pai, mano, faz isso não comigo, velho. Voltei, valeu, Cleiton Lino, valeu, galera. Tamo junto, Daniel. Galera.